gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo aqui de curta-metragem pra vocês E antes que esse vídeo comece, eu queria avisar vocês Que, tipo, eu falei pra vocês tudo que eu tava voltando eu Tava começando a gravar mais vídeo, tudo, pá Mas aí que minhas provas começou aí complicou, perdoa galera Mas beleza, eu tô gravando esse vídeo aqui, bem editado aqui Pra compensar vocês, beleza? Então bora lá, solta a vinheta e é nóis! Bora! Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Bora aí! Peguei, vem me, ai, peguei. Nossa, cagou! Vai se fuder! toma! Sai na frente, animal! Ah! Ha, ha, ha, ha, ha. Não tá ajudando muito não, viu? Vou te contar que não está ajudando. Vai se Não vou ficar nervoso, porque isso aqui é um jogo, cara. É um jogo! Eu não posso ficar nervoso, à toa. Pera aí, o cara vai aparecer aqui, ó. PEGUEI! TOMA SENHOR! Por que que esse infeliz só entrando na minha frente? Por que aquele ele infeliz só entrou na minha frente? Seu animal! Seu animal! Vem que vem aqui, ó. Filha da... Aqui! Aê! Chupa! Pega! Pega! Peguei! Peguei! Chupa essa! Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Vem em, mim! Vem, em mim! vem em... Sai, sai, sai! Boa! Ele é me pegar. Bora, Como que vamos que vamos que vai. Isso, garoto bom! É assim que se faz! É assim que se faz! Isso aí! 8 mais 2 e tamo indo bem. Tamo... Como é que o cara subiu ali em cima? Velho? Como é que o cara subiu ali em cima? Que mole! Ora lá! Ora lá! tem noob jogando agora na É seu kill, eu não vou pegar o kill de vocês não. Tá, cadê? Aqui o cara! Olha o cara aqui! Não é uma graça! aí É, esse, esse mereceu o kill. E foi para bote? Meu Deus, cara! Eu morri para um bote! Vai se fuder também! é Chupa essa! Só levei cara bom até agora, ou não, né? Levei tudo ruim. Mas tá bom não, não, papa Não pa, não pa ah, Peguei ah! Peguei Não peguei Vai se fuder Porra Vai se, não, vai se fuder Eu peguei O que era meu Vocês não viram? posso comer com essa culpa não Peguei ah, Agora vai ser mole Agora é só pegar os carinha aqui ó Enemy Ah não Velho Eu, eu sentei o dedo também né Não podia que que foi? que que foi isso? peguei! vai se fuder também, mas vai se fuder, vai se fuder todo mundo. peguei! chupa! nossa só dei um, só deu. peguei! agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora peguei! chupa! Ó, oh, peguei, peguei Peguei, peguei Isso, tio, eu peguei Peguei Essa daqui eu sou uma merda que Peguei, ah! peguei, eu peguei Eu peguei Negatsu, vaca Outro lado que eu sei que eu tô ligado, mas ele vai aparecer aqui, ó Falei, de novo Vai aparecer ali, ó, que eu tô ligado, aqui, aqui Aqui, aqui, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei. peguei. quase Peguei que que é isso? Eu levei geral tem que foi aquilo O que que é isso O que que é isso Ah, não O que que é isso vai de viado Tá bom, tá bom. Ah, ah, peguei! Nossa, caguei, velho. Eu nem sabia que o cara tava lá, mas tava tirando Ih, ah, ah! Virou de novo. Tome! Toma! Retardado! Vai se fuder? Ah, não! Não! Peguei! Costa, mas peguei. Good kill, good kill. Beleza. Botinho de novo Pelo menos fiquei em terceiro Pra variar Só esse cara que tá ganhando as coisas Não tô ganhando nada Bom, galera, isso foi tudo Espero que vocês tenham gostado Isso foi uma curta-metragem que provavelmente vai dar trabalho Pra fazer, né? Eu ainda não sei Acho que vai Ficar fazendo corte, edição, essas fontes de batapada Aí não dá certo, não é Não é comigo, mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado E... Fique com Deus. E até a próxima, né? Tchau! Ou não. É, tchau. Falou!